Olá, dia 3. Hoje vai ser o dia da análise. Eu não quero que vocês publiquem todos os dias porque eu sinto que tirar um dia para pensar, tirar um dia para analisar, para refletir, ver o que é que correu bem, o que é que correu mal, é muito importante para vocês terem suceito. Porque se vocês continuarem sempre a publicar, publicar, publicar, publicar, e vão espirrar, vocês não vão conseguir perceber o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal. Acho muito importante vocês pararem para pensar, principalmente porque eu quero que vocês inovem. Quero que todos os dias de publicação vocês inovem, por isso tem que haver sempre reflexão. Dia de análise, correu bem, correu mal? É a parte principal, vamos ver agora. Vocês têm que ver isto em termos de likes, ver se aumentou ou se diminuiu. Comentários, ver se aumentou ou diminuiu. Ver os saves também é muito importante, ver os shares, se vocês tiverem shares, quer dizer que alguma coisa correu bem. E eu faço isto com um método, e eu tenho uma folha de cálculo de Excel e coloco lá todas as informações, todos os posts, eu consigo ver se foi melhor ou pior que o anterior, se foi um número aproximado do meu mês e consigo ver por mês, por trimestres e ver as médias de e eu disponibilizei gratuitamente, por isso se vocês quiserem testar, experimentar, aconselho-vos muito e não pagam nada, o que é a parte melhor, se calhar. E antes de começarmos a analisar o vosso post, só vos queria mostrar uma coisa. Eu comecei este processo desde o dia 1 de janeiro e nos primeiros três meses eu tentei ver o que é que funcionava e o que é que não funcionava para mim e para o meu público. E no mês de Abril, eu quero vos falar sobre o meu mês de Abril que está a ser incrível, eu consegui em quase todos os posts ter Aquela mensagem que vos aparece no Instagram a dizer que foi 80% melhor, 90% melhor, 95, 85, tem-me acontecido em quase todos os posts por isso os meus postos de Abril estão a funcionar muito melhor que os meus posts dos três meses anteriores, o mês de Abril tem sido quase todos os posts por isso há coisas que estão a acontecer bem, principalmente porque eu estou a usar este método e estou a analisar os meus dados, por isso eu vou deixar Link na descrição para vocês descarregarem, mas para mim tem mudado muito a forma como eu publico e tem-me ajudado imenso, por isso espero que vos ajude também. O vosso se correu bem ou correu mal. Tiveram mais likes, vocês tiveram menos likes, vocês tiveram mais comentários, vocês tiveram menos comentários. Se correu bem, o que é que correu bem? Foi a vossa imagem, foi a vossa edição, foi algum aspecto da imagem? Foi a vossa descrição. Quero que vocês parem um bocadinho para pensar o que é que vocês fizeram de bem o que é que vocês acham que correu bem, mas por outro lado, se correu mal, o que é que vocês acham que foi? Foi uma descrição mais power? Foi uma foto em que vocês não aparecem? Porque fotos em que vocês aparecem, principalmente quando vocês são a vossa própria marca, são muito importantes. Há alguns fatores no Instagram que acho que vocês deviam saber, mais por guideline, para terem um guia, mas as pessoas gostam mais de fotos nos tons quentes do que nos tons frios, gostam mais de fotos da pessoa, principalmente de fotos de corpo inteiro, do que fotos de cara e ao mesmo tempo gostam mais de fotos de cara, do que fotos de objetos ou de paisagens, por isso tenham isso em atenção. Lá porque uma foto não fez tão bem, pode ter sido por um desses fatores, não quer dizer que a foto não tenha sido boa, mas as pessoas são um bocadinho mais preguiçosas, gostam só de clicar no botão quando realmente chama a atenção, quando realmente é uma coisa mais espetacular, diferente. Tendo essa ideia de foi melhor, foi pior. Acho que vocês deviam ir ao meu método e colocar todos os dados. Vocês têm que perceber que vocês vão ter que voltar amanhã para colocar mais dados porque a vossa foto tem um período de vida de cerca de 48 horas, normalmente. Pode ter mais, pode ter menos, depende de como correu a vossa interação. Mas, como sempre, vocês têm sempre aquelas 5 histórias de Instagram, no mínimo. Atenção, no mínimo. E eu hoje quero que vocês façam perguntas aos vossos seguidores. Mas eu tenho um, um truque para vocês, por isso não se preocupem, porque eu sei que muita gente, pelo menos no início, não consegue que as pessoas interajam. Eu quero que vocês percebam uma coisa, se alguém não vos responde logo às vossas perguntas, quer dizer que vocês ainda não criaram essa ligação forte com os vossos seguidores, porque vamos pensar, vocês normalmente respondem a pessoas que têm qualquer tipo de ligação, podem ser familiares, podem ser amigos, mas há alguma coisa que vos move, que vos dá vontade de responder. Por isso, se for uma pessoa que começou a seguir a vossa conta, que ainda não vos conhece muito, é bastante provável que ela não vá responder logo assim à primeira, porque ainda não sabe muito bem que tipo de resposta vocês querem ouvir, se vai ser uma pergunta ou uma resposta interessante para vocês, por isso é normal, se ela não vos conhece, é normal que não haja esse tipo de ligação, de relação. E eu quero que vocês percebam isso e que não desmotivem, que eu sei que muita gente desmotiva por colocar lá um questionário e não ter respostas. É completamente normal. Depende muito de que vocês estão a interagir com as pessoas nessa semana, se vocês estão a criar ligações ou não. É muito importante vocês terem noção de... é crucial vocês terem relação com os vossos seguidores, é importante vocês transmitirem alguma mensagem, é importante vocês perguntarem alguma coisa. Se vocês perguntarem alguma coisa as pessoas respondem, principalmente quando é um assunto que gera discussão. Por isso vamos fazer um recap e eu quero vos mostrar mais coisas que vocês podem fazer durante este dia, por isso vamos ver os slides e vamos ver o que é que precisamos de fazer hoje e as dicas base para o dia de hoje. Por isso é muito importante vocês pegarem no vosso post ontem e analisarem, ver o que é que correu bem e se existe forma de reproduzir, será que foi a emoção que vocês transmitiram, o tema, se esse tema gera muita discussão, se foi algum aspecto da foto, o tipo de edição, foram vocês, foi a paisagem, Foi os objetos, o que é que correu bem, o que é que vocês acham que correu melhor, e se correu mal, qual acham que foi a razão e acham que a forma de melhorar, o que é que faziam de diferente hoje, sabendo o que vocês sabem hoje? E outra coisa muito importante é analisar as estatísticas e ver se os resultados realmente coincidem com o que vocês pensavam, porque há posts que ao não chegarem a muita gente, ao não terem muito alcance, vão ter uma percentagem enorme de engagement com o vosso público, porque para as poucas pessoas que chegou ou uma percentagem muito grande que fez alguma coisa por isso é muito importante vocês terem noção disso é muito importante vocês analisarem as vossas estatísticas e é por isso que eu aconselho o meu método o meu método é gratuito vocês podem fazer uma análise mensal e uma análise trimestral e também a análise do engagement rate que eu falo muito sobre isso que é um dos fatores mais importantes que vocês devem medir no vosso instagram e também eu coloquei as médias de likes as médias de comentários, de saves, de shares do que vocês imaginarem eu tenho médias. Acho que só analisando as estatísticas é que nós conseguimos ter percepção do que está a acontecer realmente no nosso Instagram, por isso aconselho-vos muito, muito, muito. Por isso, hoje não publicam no vosso feed, mas vocês têm sempre trabalho de casa, porque eu obrigo-vos a fazer trabalho de casa, por isso o um mínimo de cinco posts é obrigatório, vocês têm que fazer, vocês podem tirar fotos das coisas que vocês estão a fazer no dia, Lá está, aquele lado mais pessoal que eu estou sempre a falar, vocês podem fazer os bastidores da vossa vida e mostrar no Instagram stories o que é que vocês amam a fazer, mas acho que é super super importante vocês mostrarem o lado mais humano no vosso Instagram. Ok, por isso o que eu acho que vocês deviam fazer hoje, para além de mostrar o vosso dia a dia, é perguntar aos vossos seguidores o que é que vocês gostavam de ver no meu Instagram e a verdade é que se vocês perguntarem, eles respondem, e eu vou-vos mostrar uma dica, caso vocês já estejam a dizer, eles não respondem, eles nunca respondem, eles vão responder e prometo-vos que vão responder, podem ter de certeza. As pessoas são geralmente muito preguiçosas e não querem se dar ao trabalho por outra pessoa que não conhecem muito bem, eu já vos expliquei isso tudo, por isso a minha dica inicial é dar-lhes as respostas, ou seja, vamos ao nosso dia 1 e vamos buscar aqueles temas principais de que nós falamos e vamos colocar já as respostas lá, por isso. No primeiro e no segundo em Story I'm Sorry", vamos colocar aqueles Quizzes, ou seja, que já têm as respostas lá feitas e vocês dão oportunidade às pessoas de responder com respostas já criadas. Vou-vos dar um exemplo, o primeiro exemplo podia ser Tutoriais de maquilhagem, a segunda resposta Tutoriais de cabelo e a terceira resposta Produtos preferidos de beleza. E esses temas são temas que vocês já falam, vamos imaginar, e assim para quem adora opinar mas sem grandes esforços, podem ter certeza que vocês vão ter respostas aqui e assim vão ter uma ideia melhor do que é que os vossos seguidores querem ver mais no vosso Instagram. E este é um truque importantíssimo porque é uma coisa que eu já senti várias vezes. Se eu colocar aquela funcionalidade de as pessoas responderem à minha pergunta ou as pessoas fazerem perguntas, as pessoas não fazem, mas se eles tiverem já as opções delineadas para eles, eles respondem, podem ter certeza. Mas eu quero que vocês façam um truque, eu quero que vocês peguem essa funcionalidade e deixem as pessoas responder, ou seja, as pessoas já estão um bocadinho mais relaxadas, porque já responderam às vossas perguntas e para os vossos filhos mais esforçados. Se eles responderem, eu acho que vocês deviam partilhar as respostas deles, porque eles deram-se ao trabalho de responder, por isso vocês deviam-se dar o trabalho de partilhar as respostas. E assim já começam a gerar as vossas primeiras interações, mesmo que vocês não tenham interação nenhuma, comecem a criar essas primeiras interações para conseguir gerar ainda mais interação, porque é assim que começa, é aos pouquinhos. Mas acreditem em mim que este truque funciona muito, muito bem, por isso testem. Por isso, aproveitem essas respostas que vocês vão reunir para terem ideias para o vosso post da publicação de amanhã. Eu adoro dados, vocês sabem, eu adoro analisar estatísticas, porquê? Porque eu adoro dados, adoro ter dados e isto que vocês estão a fazer aos vossos seguidores é fazer um questionário. O que é que vocês gostam mais de ver? E assim vocês conseguem ter ideia da próxima coisa que vocês vão fazer e neste caso amanhã. Por isso, há algum tema que teve mais pontuação que outro qualquer, é possível criar um post para amanhã com esse tema e é possível abordar o tema na foto e ou <risos> na descrição. Por isso, nós estamos a começar a gerar os primeiros, primeiros passinhos da interação com os nossos seguidores e é assim que começa. Posso-vos prometer que é assim que começa, é assim que as ligações criam, é assim que as relações se criam. Mas nós queremos seguidores bons, porque nem todos os Seguidores gigantes, pessoas que têm 20k, capa, 50k, capa, são todos bons. Nós queremos todos bons, queremos daqueles que conseguimos criar ligações, que se eventualmente quisermos vender alguma coisa ou quisermos pedir alguma coisa, eles estão lá para nos ajudar. Por isso foi o dia 2, o dia 3. Acho que este vídeo teve imensa informação, por isso espero que vocês tenham retido tudo e que levem essa informação e todos os dias anteriores para o dia 4. E é isto, espero que vocês estejam preparados para o dia 4, que é amanhã, por isso, vemo amanhã!